Assim como nos outros dias, o menino despertou de um pesadelo terrível. Todas as noites, lembranças ruins que o menino queria esquecer ressurgiam em seus sonhos e o atormentavam sem parar. O menino estava com tanto medo de dormir que saiu à procura da bruxa que morava nas profundezas da floresta. Ao chegar lá, implorou. Por favor, senhora bruxa, apague todas as lembranças ruins da minha cabeça, para que eu não tenha pesadelos nunca mais. Se atender o meu desejo, darei tudo o que quiser. Está bem? Eu apagarei todas as lembranças ruins. E só quero uma coisa em troca. Prometa que, daqui a 20 anos, você terá se tornado um adulto feliz. O menino pulou de alegria. A condição era fácil demais. Eu prometo. Se não tiver mais pesadelos, tenho certeza de que posso ser tão feliz quanto quiser. Se não conseguir cumprir essa promessa, eu colherei a sua alma. Então, por favor, cresça. E seja um adulto feliz. Muito tempo se passou, e o menino se tornou adulto. Ele não tinha mais pesadelos, mas, por algum motivo, levava uma vida infeliz vagando pelas ruas e passando fome. Na noite de lua de sangue, quando a bruxa finalmente reapareceu para receber o pagamento pelo desejo, o menino gritou com a voz cheia de frustração. Se todas as minhas lembranças ruins foram apagadas, por que eu não consigo ser feliz? Enquanto colhia sua alma conforme prometido, a bruxa respondeu. As lembranças dolorosas de sofrimento, as lembranças de arrependimentos, as lembranças de magoar e ser magoado, as lembranças de ser abandonado e rejeitado, somente aqueles que vivem guardando essas lembranças no cantinho do coração são capazes de se tornarem mais fortes, mais calorosos, mais flexíveis felicidade é conquistada justamente por quem age assim. Um broto verde germinou no coração do garoto sem alma. A bruxa plantou com carinho esse broto em seu jardim secreto. Portanto, não se esqueça de nada. Não esqueça e supere. Se não conseguir, será apenas uma criança cuja alma não cresce. No ensolarado jardim da bruxa havia brotos verdes por todos os lados.